bande guru padad dandam bhakta bindasama Sri Chaitanya-pravum-vande-nithaananda-sahoditam Sri nanda nanda nanda nanda radhika charna dayam gopi jan sama binda samayoktam bindavanam manoharam kalpataru vasyake vásyandu Pati tanang pa bone babesna bebu namu namaha mu kankaroti vacha lang pangung lang hetegrim yatke pa tamahangabandi pade devi sato batwe namu namaha nara ayananamasketo norunchevon Deving Saraswati Vasam Tato Jayo Mudirei Sankirtane Kishno Katupudesh Gauri Patresho Prakaso Nature Shadhanurak Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksh Jagodvarun Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtuduham tethas padam siva virenchanutam saranyam betatiham banotaval bhavadibootham bandhe mahapurusute charuna ravidam yatpad pallava nakachanda mani cha tahe visporijita ke Sri Krishna Chaitanya Prabhu Netananda, Shri Adyaita Gada Dhar Sivasadihi Gaura Bhaktavinda, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Netananda, Shri Adyaita Gada Dhar Sivasadihi Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram, Ram Hare Hare. Aja bhujau kanuka bodhatu Shankirtanai kapi kamala yataksho Visham varu dije varu jugadharmapalo bande jagat Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Hare Hare Nama Migange Tabapadupankajam sura suroi revandi to di paroopam bhuktin cha bhavan naranam ganga tarangaramani ajata kalapam gauri nirantara abhishehi bhagam Narayano Priyamanangamadha Puharam Baranasi Purapati Bhajavishanatham Vagi Sajusho Badane Lakshmi Yasracha Vakshashi Yasya Stihidai Sambhihid Twam Nishingam Amhaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hari Hare Hare Ram Hare Rama Rama Rama Hare Hare Kipa Sindhu Susang Purno Sarva Satu Pukarka Nispriyosarvato Siddho Sarvavidha Visaratha Sarva Sancaius Sanctitra Analasa Guru rahito. Kipa Sindhu susampurno Sarva Sattupu Nispriho Sarvatoha Siddhyo Sarva Vidya Vicharada Sarva Sangsayo Sangshetha Guru rahito. Gaudiya Gostipati Shri Srila -Sri, Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagad O Paramahamsa Jagat Guru Jisya o Guru os Vaishnavas <risos> podem se reservar o direito de não expor a si mesmos aos nossos órgãos materiais. Eles podem se identificar diante de nós, escondendo sua posição eterna para trapacear os trapaceiros, pois de acordo com a nossa emoção, eles vão dar respostas, de acordo com a emoção no nosso coração. Gaudia Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada vai nos explicar que, se cometemos erros ao identificar a nossa própria Swarupa, muitos problemas podem decorrer. Essa pode ser a causa. Gaudiya Gostipati Shrishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada nos disse que, se nós cometemos erros ao detectar a nossa própria Swarupa, muitos problemas podem acontecer ao nosso redor. Se alguém algum dia puder realizar a sua própria forma transcendental, então todos os problemas serão resolvidos. Se alguém puder realizar esta minha forma espiritual eterna, então todos os seus problemas terminam. Todos os problemas vêm por, por essa razão. Quando eu conseguir realizar minha forma espiritual eterna, que ela está dentro de mim, quando ela se manifestar, então todos os problemas serão resolvidos. Mas por conta de maya, da ilusão material, a, tal objetivo é muito difícil, é impossível quase. Por conta de maya, a, existe um, uma grande lacuna entre nós, entre o nosso ego e o nosso eu transcendental. Mas através do bhajana, através da vida espiritual, essa lacuna esse intervalo pode diminuir aos poucos. E quando Maya se retira, nós poderemos entender ao cantar os santos nomes. Tudo isso ocorre ao cantar os santos nomes. Maya cria uma, uma cortina entre o Senhor Supremo e eu. Mas aos poucos, quando cantamos os cantos nomes, quando cantamos os santos nomes com todo o coração, purificando nossos anartas, nós vamos descobrir que você tem uma forma espiritual eterna, que ela está dentro do seu coração. Antes de tal momento, você não pode realizar esta forma. E esta é a raiz de muitos problemas, de todos os problemas. Essa incapacidade que a alma condicionada tem de enxergar a si mesma, a sua forma espiritual eterna. Propada Bhaktisiddhanta. Explicou que cada um de nós deve receber um tratamento diferente. Por isso, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada escreveu um artigo chamado O Hospital Gaudiya Mata. E uh, ele disse que uh, nós precisamos ser tratados por um doutor aprovado. Ou o Guru nos dá um remédio, ou o Guru escolhe um médico para nos tratar. Pessoas externas não podem tratar a alma condicionada. Pelo esforço dos demais, pelo teu próprio esforço pessoal, você nunca consegue alcançar a verdade absoluta. É impossível. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta vai repetir este verso pronunciado por Pralada Maharaj. Muitos versos pronunciamos nestas aulas que confirmam este, este mantra. Pelo teu esforço e pelo esforço dos demais, você não pode eliminar Maya. você precisa necessariamente alcançar a poeira dos pés de lótus dos devotos puros. E somente então, o seu, a sua mente, seu cérebro, sua consciência será retificada, não antes disso. Prabhupada Bhaksidanta disse que todas as almas condicionadas elas querem manter uma privacidade, elas querem manter um âmbito pessoal e elas não querem expor esse lado secreto, esse lado individual. Mas Prabhupada Bhaksidanta diz até que você ofereça tudo tudo você deve oferecer, a sua mente, seu corpo, seus âmbitos pessoais, tudo você deve oferecer. Você não deve guardar nada. Você não pode dizer, olha, isso aqui é meu. Não, você não deve dizer isso. Quando você alcança esse nível, você recebe a misericórdia de Shri Krishna. Nós não recebemos misericórdia, pois nós não, não nos doamos. É por isso que nós não recebemos uma resposta. Quando você se doa completamente... Neste caso, Krishna dá uma resposta, não antes disso. O Vaishnava puro não é algo fácil de ser compreendido. Na vida de Prabhupada Bhaktisiddhanta, algumas pessoas davam grandes doações. Imagine, tinha pessoas que chegaram a doar para Bhaktisiddhanta 10 milhões de rupas, ou até mais do que isso. Estou falando de uma cifra indicativa porque naquela época, com 25 centavos você comprava um saco de não sei quantos quilos de arroz, você não dava nem para você carregar, naquela época a rúpia tinha valor. O um saco de arroz. Não tinha tanta gente, o dinheiro não, não era tão desvalorizado, não tinha tanta inflação naquela época. Se alguém fosse até o samadhi de Babu, que ajudou a construir do Yoga Pits o templo onde nasceu, onde se manifestou Chaitanya Mahaprabhu, mesmo depois de dar uma, uma doação imensa, Prabhupada não o lisonjeava. Prabhupada falava sem diplomacia nenhuma, falava a verdade diante dele e diante de todos. Esse tipo de humor você não consegue desenvolver só se sua vida for totalmente dedicada aos pés de lótus de Krishna. Se eu mostrar submissão de 100% aos pés de lótus de Krishna, então somente aí essa verdade absoluta pode vir nos seu, seus lábios. Alguma coisa você checa, alguma coisa você calcula. Ah, eu não vou falar isso, aquilo ali, fulano não vai gostar. Ciclano não vai entender. Somente quando você está 100% inclinado aos pés de lótus do Senhor Supremo, Shri Krishna, até então você não pode falar. Alguém pode checar, pode tentar tapar sua boca, você não se torna destemido. Você não se torna corajoso para dizer a verdade de maneira plena até que você se renda completamente. Então, este verso é a definição mais perfeita do Guru Tattva. Existem muitos versos que definem Guru Tattva, mas este verso é aquele que define todos eles define Guru Tattva da melhor maneira possível. Você entende o Vaishnava puro através deste verso. Você vai ver Guru Tattva com as cortinas abertas. Kripa Sindhu. Ele é um oceano de misericórdia. Essa é a natureza do Vaishnava. Se alguma diva. Se o Vaishnava vê uma diva numa situação penosa, ele quer liberá-la. Se ele puder, ele vai fazer tudo para emancipar a alma condicionada pela eman a eman emancipação do inteiro mundo material. O Guru Vaishnava sacrifica a própria vida. Um deles é o grande Srila Bhakti Deitamada Goswami que não se importava em qualquer situação ele fosse colocado. Ele ia até a floresta, ia para qualquer lugar, ele ia até o Assam. No Asam, ali era um lugar selvagem. Quem abriu um templo lá no Assam? Foi ele. Quem abriu um templo no Mayavadi Punjab, no estado do, Maia, uh, no estado do Mayavadi do Punjab, na Índia? Ele, Bhakti Deita Maharaj. Outros Vaishnavas também abriram muitos templos, mas a, a pregação mais intensa foi feita para o Bhakti Deita Maharaj. Ele dormia numa casa tão simples, que não tinha nem espaço, era uma casa minúscula. E mesmo assim, ele dormia ali. Ele morria, ele, ele dormia... Numa, numa, num beliche de bambu, ele dormia ali de noite. E ele, sim... Era, se encarregou de pregar por todo o ação, por todos os estados mais pobres e mais difíceis da Índia. E ele nunca buscava o próprio conforto, através de dinheiro, de posição, de nada disso. Muito bem. Vamos primeiro explicar este verso. Kripa, assim, o Vaishnava é o oceano da misericórdia. Nenhum tipo de insatisfação pode tocar o coração do Vaishnava. A nenhum momento, em nenhum momento. Uma insatisfação pode tocar o coração do Vaishnava. O que, que é insatisfação? Alguma falta. Se uh, alguém sente falta de algo, é porque tal pessoa é uma alma condicionada. Insatisfação significa você quer alguma coisa material. Então, se nós estamos insatisfeitos por algum desejo material, nós não podemos ainda ser um Vaishnava. Isso tudo está interligado. Mas o Vaishnava puro, o coração do Sado, não, não enxerga, não conhece insatisfações. Está sempre pleno e saturado. Susan Purno. Purno significa completo, autosuficiente. Não somente purna, nós sabemos que purna significa completo. É o coração do Vaishnava é Susan Purno. Isso significa que é algo excelente, que ele tem emoções perfeitas. Aonde? De que maneira? No ajuste entre ele, entre o coração dele e o coração do Guru Varga. É ali que nós encontramos a satisfação plena. Esse é o ponto vital. Se eu não posso satisfazer meu Guru, meu Guru, Guru Prabhupada, Bhaktivedanta Thakur, se você me der centenas de milhões de rupias, eu não me satisfaço. As pessoas não entendem isso. A satisfação do Vaishnava está centrada no fato que ele pode satisfazer os pés de lótus do seu próprio Guru, de Prabhupada Bhaktisiddhanta do Guru Varga. E Nesse momento, todo o Siddhanta transborda do coração como uma, uma água que transborda. Isso significa que o Guru os Vaishnavas estão satisfeitos. Ah, os Vaishnavas não se satisfazem com o seu dinheiro. Ok, às vezes pode precisar e você pode fazer um sevo ou outro. Mas esse não é o único ponto. Quem está procurando o centro do coração do Vaishnava? Quem consegue entender o que está no centro do coração do Vaishnava puro? O que é que move o coração do Vaishnava puro? Como eu posso satisfazer seu coração? É isso que você tem que procurar e descobrir. Caso contrário, você vai pensar, ah, se eu fizer isso, ele vai ficar satisfeito. Ah, ele disse que eu estou feliz, ele, ele, ele sorriu para mim, fez assim com a mão, está satisfeito? Não, você às vezes atribui o seu próprio desejo e impõe esse desejo no Guru. Isso é uma autossugestão. Ah, eu fiz isso, isso e aquilo e o Guru Deva disse que estava contente, mas você não sabe o que está no centro do coração dele, o que, que ele realmente deseja, o que, que ele quer dizer. Você ainda não entendeu. As pessoas não querem entender o coração do Vaishnava. Srila Gura Kishoradas Babaji Maharaj está muito feliz com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Por quê? Sri Chaitanya Manobhistam, quem tem, quem estabelece o desejo de Chaitanya Mahaprabhu? Os Vaishnavas são aqueles que realizam os desejos no coração de Goranga Mahaprabhu. Kripa Sindhu Susampurna. Não simplesmente Purna, Sampurna. São três palavras em sânscrito em sequência. Então ele é o oceano da misericórdia, excelente, é, sempre feliz, completo e satisfeito. Então nós podemos verificar isso na vida de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele estava sempre interessado em ajudar as vacas, os animais, até os cachorros para que a alma condicionada, que estivesse em qualquer tipo de corpo, abandonasse o corpo e fosse na direção do Senhor. Quanta misericórdia, então, ele poderia ter. Shilasanathana Goswami Pada, ele se interessa em dar benefício espiritual a um escorpião. Ele está tomando banho no um Yamuna. E um escorpião cai da árvore, cai na, na água. E tem um outro sado tomando banho ali do lado, no Yamuna. Ele pega o escorpião e põe de volta na árvore. E no meio tempo o escorpião pica ele. E de novo o escorpião cai. E ele pega e coloca ele de volta na árvore. E o sado ali do lado fala o que você está fazendo. O que, que você está fazendo? Ele está picando você? Ele é tão cheio de veneno. Você conhece a natureza do escorpião? Ele disse, sim, eu sei. O que o senhor me dá, eu distribuo. O que o senhor deu para o escorpião, ele distribui. Para ele, o senhor deu veneno. E ele distribui veneno. E para mim, o senhor deu misericórdia. Eu distribuo misericórdia. Se você tem misericórdia, você distribui misericórdia. Se você tem veneno, você distribui veneno. Como que você pode dar, porém, o que você não tem? Entende? Então, para dar misericórdia, primeiro temos que receber misericórdia, quer dizer, Maharaj. Uma vez, um homem muito rico distribuiu cobertores e, e chadars, e lenços, em Vrindavana. Então o Maharaj está contando que eles chamaram ele. Ele, ele vai dar algumas doações. Eu peguei e não fui lá receber. Eu falei, não preciso de nada. E saí andando. Eles chamaram. Um dia, um homem muito rico ele foi distribuir cobertores para os sados. Nem todo mundo é sado. Quando eu falo sado, nós falamos de alguém que parece sado às vezes, Não estão vivendo, cantando e mendigando, então, então teve uma fila de sados, eles fizeram essa fila e pegaram o cobertor e foram embora. Então, um sadu uh, foi muito esperto, ele trocou de roupa e veio de novo pegar outro cobertor, ele entrou para a fila, ele falou, ele já, to já to pegou o cobertor, acabou de pegar. Não, não, não, não peguei. Ele respondeu, eu tenho certeza que você pegou. Ele, ne, ele negou. Então teve uma briga ali. Então, alguém falou, não, não dei, porque ele recebeu. Então esse é assim, sama, chamado Sado, na verdade era um tolo. Ele sentou na beira do Yamunas. E, e, e falou um monte de. de, de, de de coisa feia, de porcaria para esse homem rico. E um cavaleiro passou, onde falou, esse senhor está xingando você. Aí o, esse homem caridoso falou, ficou feliz. Ele falou, olha, eu estou dando cobertor porque eu tenho cobertor. Mas ele tem palavrão, ele, ele distribui palavrão. Essa é a natureza dele. Essa é a natureza da sociedade. Não, não precisamos brincar com ninguém. Em alguma vida, se a alma muda seu coração, se se livra da inveja, ela percebe que esse é o Siddhanta Vichar. O Siddhanta Vichar que é Prabhupada Bhakti Siddhanta queria estabelecer. Então, aqueles que criticam esse Siddhanta têm veneno para distribuir e não conseguem compreender este néctar. Se eu puder distribuir este néctar, este é o meu serviço. Eu sou muito pobre, eu não tenho capacidade e okay. não posso fazer muitos arranjos. E este é o sevo que o meu Guru Maharaj me deu. Os Vaishnavas têm tanta misericórdia que eles querem liberar até os escorpiões. Eles não têm desejo nenhum. O único desejo deles é servir Krishna. Você não consegue nem calcular isso, talvez. O dia que você receber este néctar, você pessoalmente vai dizer: é verdade, é assim. Mas nós temos que esperar para o momento, para que esse momento chegue. Onde? Quando esse tempo chegará que eu sentirei só a satisfação, só. Felicidade espiritual, querendo mais e mais ser, e parar de correr atrás de dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas de onde o senhor me mandou, por exemplo, esse lugar para dar Harikata? É só o meu coração que se esforça. Eu fico sem energia, sem prachada, sem dinheiro, sem roupa, mas continuo escrevendo, traduzindo livros. Eu me lembro desses dias, para mim foi como um sonho. Naquela época eu dava harikata e traduzia, eu escrevia artigos. O que é que preocupada disso? O que é que preocupada doce do O que é que Bhaktivinada Thakur disse? O tempo todo eu procurava. Então, eu ouvi dizer que um homem desceu as profundezas do oceano para... Ele, é, ele desceu... Ele desceu milhares de, de, de quilômetros para baixo da água, e achou joias lá. Um dos nomes do oceano é Ratnakor. A mina de tesouros. Então, nós não temos que é, desenvolver insatisfação, e sim tentar desenvolver nosso desejo de servir. Assim, nós vamos nos livrar dos desejos materiais. Então, existe um significado interno. Neste, nessa palavra inserida neste mantra, sida, significa que o Vashinava está em tal posição que ele não pode ser afetado por nenhuma situação. Uma, ofer uma oferta lucrativa, uma posição, homens, ah, mulheres, nada disso ah, abalam o Vaishnava. Ele diz não. Salvo sattu bukarga salvo do sattu. Que passando-se, são turnos salvo sattu bukarga. Nespriyo salvo do sattu, salvo viddha visharadha. Você pode dizer que Gurukshara Babaji Maharaj era um letrado, mas eu posso dizer que, na verdade, ele era um erudito. Sim, ele era um erudito. Em relação ao Shastra, o coração dele era mais elevado, mais educado. Ele tinha todo o conhecimento. Estava dentro do coração de Gurukshara Babaji Maharaj. Por quê? Krishna. Ele colocava Krishna no centro do seu coração. Quando Krishna está o tempo todo dentro do nosso coração, significa que nós temos toda a propriedade, todas as propriedades e todo o conhecimento. Krishna é a fonte de todo o conhecimento. Se eu mantiver Krishna dentro do meu coração, eu tenho tudo, não é? Por isso está escrito nos Upanishads. Se você souber Krishna, se você entender Krishna, isso significa que você conhece tudo. Está escrito no Shastra, no Panishads. Todo conhecimento vem. Se você conhece Krishna, todas as propriedades chegam até você se você tem os pés de lótus de Krishna. Se eu alcançar os pés de lótus de Krishna, eu não terei ah, nenhuma falha, nenhuma falta, nenhuma lacuna, nenhuma carestia, porque Krishna é a fonte de todos os mundos. O que falar de diamantes, objetos, riquezas, pérolas? Hum? Os pés de lótus de Krishna geram tudo isso. Então, dessa maneira, nosso Guru Varga, personificado em Shira Bhakti Deitamada Goswami Maharaj, nosso é Param Guru Deva, é um sado de raríssima elevação. O coração dele era tão grande que o mundo inteiro poderia morar ali. Ele não vestia nada tão grandioso que o mundo inteiro poderia dormir, viver dentro do coração dele. Não só o nosso mundo todos os mundos, o coração dele era do tamanho do infinito, era do tamanho de Ananta Deva Ananta, infinito Deva, Deus Deus infinito então o que quer que acontecesse qualquer, que, qualquer irmão espiritual dele, ele jamais rejeitava, ele dizia venha, venha, venha, ele dava abrigo a todos os irmãos espirituais todo o nosso Guru Varga foi bem tratado por ele quando Swami Maharaj estava muito doente, Madhagusse Maharaj deu tratamento, remédios, tudo para ele. Isso é um fato. Madhagusse Maharaj é grandioso. Ele serviu o Guru de tal maneira que nós não podemos nem imaginar. O que quer que Prabhupada Bhaksidanta quisesse fazer? Ele era um instrumento nas mãos de Krishna. Ah, não, não, não, perdão. Gurudeva era um instrumento nas mãos de, param de Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj. Grandes Vaishnavas agiam assim. Você não pode realizar a paciência de Bhakti Deitamada Goswami Maharaj. Ele tinha uma paciência infinita. A Prabhupada, na determinada ocasião, quis estabelecer as pegadas de Goranga Mahaprabhu em diferentes lugares no sul da Índia, nos lugares onde Mahaprabhu havia ido, porque Mahaprabhu foi em diferentes lugares de peregrinação. E Bhakti Deita Madhuga Gurudeva foi quem conseguiu arranjar os lugares, os tempos, edificar esses projetos de Bhakti Siddhanta. Então Bhakti Rakshakshidra Maharaj Disse que eles tentaram durante muito tempo Ele e outros discípulos de Bhakti Siddhanta Disseram, nós não conseguimos comprar terra nenhuma Aqui para estabelecer o desejo de pra Prabhupada Bhakti Siddhanta E Guru Param Gurudeva respondeu Olha, até agora a gente não fez esforços reais Vamos começar a partir de hoje então, quando os outros desistiam, disse Bhakti Rakshak dar Goswami Maharaja a respeito de Gurudeva, quando todos nós desistíamos, ele começava a dar energia. Ou seja, ele continuava se esforçando para realizar o desejo do Guru. E finalmente eles conseguiram comprar um pedaço de terra lá. Eles eram um time fantástico, o caráter, o comportamento o canto dos santos nomes, tudo deles é afinado e é perfeito. As pessoas podem me ter me, me, me, me entendido mal no Harikata dessa manhã, mas está escrito no Bhagavatam. Alguém pode dizer, Maharaj, você está dizendo coisas assustadoras. Eu estou falando a verdade, eu estou dizendo o que eu quero dizer. Você tem que entender primeiro uma coisa. O que está escrito no Bhagavatam? que pássaros com a mesma pluma voam é juntos é natural você vai procurar pessoas que tenham a sua mesma mentalidade todo mundo procura pessoas que têm a mente igual a si e você uh, faz amizade com eles não? mas você não aplica isso essa fórmula na Sociedade da Gaudia. Se você aplicar isso na Gaudia, você é. destrói a, essa é. nossa sampradaya. Não são grupinhos, tem pessoas que falam, ah, aqui tem um grupo de 20 pessoas, ali outro de 30, outro faz outro grupo. Quem fica favorável a esse, favorável a aquele. Não funciona assim. Essas, as pessoas não ficam juntas no templo. Eles fazem panelas, como se diz em português. Todo mundo faz grupinhos. Mas Prabhupada nunca permitiu isso. Ele disse, amigavelmente, nós temos que estar sobre a guia de um único Vaishnava, de um Ashraya Vigraha. E nós temos que nos esforçar de acordo com a nossa energia e fazer nosso serviço. Mas isso não é uma situação amigável que nós estamos vendo hoje em dia. Todo mundo quer manter uma posição e fazer grupinhos, centros separados, isolados. Eles não estão no templo então, todos eles estão ficando numa ilha, então são pequenas ilhas, panelas, a cada 200 metros, 2 quilômetros uma ilha, e aqui está cheio de ilhas. Então, se vocês juntassem todas, finalmente nós teríamos um país. Como, como tribos que fazem pontes para o rio passar, cada um isolado num canto, se comunicando só se há necessidade. Mas não foi isso que o Prabhupada Bhaktivedanta queria. O Prabhupada queria, disse, ok, pode haver alguma disparidade de um lugar ou de outro, mas não a ponto de que haja uma disparidade completa, um vai para o norte e outro vai para o sul. Alguma mínima disparidade é normal, mas sob, todos sob a guia de um único sadguru, do Ashrai vigraha da deidade, da, da perfeição, do conhecimento, todos sob a guia do, do Vaishnava puro, todos se harmonizariam. Se não há amor e só há política, como que você constrói alguma coisa? as pessoas acham que estão construindo ah a gente se reconcilia com você ok, ok, tá bom eu vou aceitar o que você tá, o seu tempo está pedindo não não é uma questão de troca política de troca de favores isso não é um ajuste o sado puríssimo quando ele fala de Prabhupada eles querem, não saia, saia, saia daqui ele não consegue se ajustar aqui conosco o que? o que você quer dizer? você quer falar de Prabhupada e do que ele ensinou? Repita sobre o seu atirante, sobre o seu ensinamento. Como que vocês vão afastar quem quer falar sobre isso? Vocês querem rejeitar o Prabhupada, então? Prabhupada Bhaktisiddhanta? O que eu quis dizer hoje de manhã? Um grande doutor, um grande sábio que alcançou a perfeição e que está fazendo um bhajana excelente, ele vai conseguir regular todo o templo. Ele automaticamente pode regular todo o templo. O Guru Pada Padma estava velhinho e controlava tudo. Por conta da sua presença, a sua própria presença nos influenciava. A sua presença é mais do que suficiente. Esse era o seu poder. O que eu quero dizer com isso? Que se alguém toma abrigo aos pés de lótus de um verdadeiro sado, Podem haver pequenas, pequenos problemas ou pequenas é, coisas que precisam ser resolvidas, doenças, coisinhas. Mas nós não estamos falando de esconder a verdade do Guru, de esconder âmbitos pessoais. Hã? O que, que é, os macacos em na fase? De dia eles brigam com os outros. Os, os macacos brincam, brigam de dia por banana, por comida e de noite todos eles se abraçam. E ficam todos juntos. O que é isso? Todos os macacos abraçados. Um abraça um, outro abraça o outro e ninguém briga. O que, que é um milagre isso? Eu coleto diferentes, diferentes conhecimento de diferentes lugares. Eu observo e cole, coleto conhecimento. O que é isso que os macacos estão fazendo? Entende? Dessa maneira, as almas condicionadas precisam se sintonizar aos pés de lótus do Guru. Ao contrário do que elas estão fazendo hoje em dia. Elas se arranjam juntas para conseguir arrecadar dinheiro e conseguir é prachada condição, e, e gratificar os seus próprios sentidos nos templos. Todo mundo consegue isso. Hoje em dia tudo está disponível. O que quer que você queira, você consegue, não é? Desfrutar de qualquer coisa. Você pode comprar o que você quiser. Essa é a condição do dia, dos dias de hoje. Por esta razão, Shila Bhakti no Datakur, falava preocupadamente 150 anos atrás. Ele disse que Diva Goswami Pada 500 anos atrás já estava preocupado com isso. Que todo o sistema ficasse controlado por tolos, por pessoas arrogantes que acham que são vestes nevas, criminosos. Diva Goswami Pada falou disso 500 anos atrás. Essa é a condição. Então, alguém pode me entender mal, mas eles têm que pensar analiticamente no que eu estou dizendo. Eu não posso discutir isso tudo hoje. para Prabhupada disse tantas coisas importantes. Então, Paramgurudeva Bhakti Deitamada Gusimaraj fazia templos não por esporte. Ele queria distribuir verdadeira misericórdia. Mas o que aconteceu? Todos os tempos se isolaram porque ninguém está rendido a um ponto central, está tudo dividido e quebrado. Bhakti Deita Madagascar queria fazer algo. E o que quer que Prabhupada Bhakti queria fazer, Sheila Deita Madagascar Maharaj era um instrumento através do qual o Prabhupada realizava seus projetos, seus desejos. Você pode ir até lá, Hayagri Vabravanchari? Sim. Para uma vez ficou 15 dias viajando. Ele chegou, tomou banho, foi se apresentar para Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta falou para ele, fique pronto, você tem que voltar para outro lugar agora. Ele comeu um pedacinho de pão, ele nem sentou para comer a prachada. E saiu correndo para fazer outro serviço, pegar de novo um trem e viajar a noite inteira. Por isso ele foi chamado por, pelo próprio Prabhupada Bhaktisiddhanta, era. A uh, energia vulcânica, a potência do vulcão. Como uma erupção vulcânica que vem de dentro da terra. Como de uma montanha de fogo. A lava que levanta. Oh. Shila Bhakti Deita Madhagusa tinha a mesma energia para fazer serviço. E nós temos que aprender dele. Bhakti Deita Madhagusa Maharaj para Gurudeva dizia, nós somos Nós devemos agir como bombeiros. Você está pegando fogo, nós não vamos reclamar. Agora são duas da noite, eu vou, eu vou dormir, amanhã de manhã eu resolvo. Ele falava, nós somos como bombeiros, nós temos que correr imediatamente para apagar o fogo da ilusão material. Quando nós alcançarmos esse humor do nosso guru padapadma, bacti deitamada, Goswami maharaj, nós não, temos que, nós não vamos nos perder em concessões materiais. Eu peço perdão para todos vocês se eu cometi alguma, oferta, alguma ofensa, eu peço misericórdia de vocês. Peço a misericórdia deles. Se eles me abençoarem, é, tudo será perfeito. Então ontem nós estávamos chegando na descrição do parikrama de Vrindavana, até Kedarnata. Então, o, local, o nome dessa vila. Que nós chegamos depois de Kedarnath so, é Koho ou Kohi. E lá você toma banho no, no lago chamado Alakananda. Ali é muito lindo. Eu gosto de me sentar lá em cima. Ontem Maharaj contou isso, que é muito prazeroso, sem desejo nenhum, se sentar na cima de uma montanha e olhar para o mundo. O que é o Brajadama? Diz Maharaj. Ele me aparece em mente como um sonho, eu olhava o templo de Varsana e olhava para tudo, para aquela beleza de Vrindavana, Vrajadhamma. Maharaj disse ontem que olhando essa paisagem ele viu o tattva que ele estudou, tantos anos manifestado, aberto ao redor dele como um mapa. Então, depois de completar o parikrama, ali você tem que andar mais uma longa distância. E ali, naquela região, tem muitos muçulmanos. Muito bem. Se você diz iradarade, aqueles muçulmanos ali falam, respondem iradarade. Mas eu não falo iradarade porque eu não sou sarajia. Como eu posso dizer iradarade? Eu não sou qualificado para dizer iradarade. Por isso eu digo gourahari, goura bol. Então, ali existe um caminho longo, eu tenho que viajar por todo ele. Mas umas pessoas sem caráter estão tentando destruir essa montanha. Eles estão quebrando a montanha. Eles são fábricas de, de pedreiras. São pedreiras que vão até ali e querem quebrar as montanhas de Vrindavana. Né? Estão lá quebrando tudo para vender aquilo. Que absurdo. Quanta, quanta briga está acontecendo. Mas nenhum sado se move ali. Existem... Presidentes de templos que têm centenas de milhares de, de, de, de, de rúpias, mas eles não estão preocupados com as pessoas que estão quebrando as, as colinas de Vrindavan, Por que eles não usam o dinheiro que eles coletam para abrir um caso e parar essas pedreiras? Só pessoas de fora, que não são nem sados da Gaudia, que estão até falando filosofia imperfeita, estão tentando parar essas pessoas. Então, tem um jogo político, mas como assim vamos atacar a natureza de Vrindavana, a beleza natural de Vrindavana? Essas pessoas deveriam ser presas, a ser justiciadas, isso é misericórdia, que loucos, vamos abrir fogo contra esses tolos, mas nenhum sado está preocupado, só sados fora de Vrindavana que não são nem gaudia. A nossa sociedade gaudia, eu não posso dizer todos, porque a gaudia a mata é transcendental, mas as diferentes sociedades que estão filiadas à gaudia, eles têm milhões e milhões. Eles poderiam ficar quietos cantando o bhajana por 100 anos, e o dinheiro deles seria suficiente para isso. E esse é o amor que eles têm por Vrajadama? Ah, eles querem falar sobre o Rasa Tattva, para tirar... O seu, o seu Sukriti, para arrancar seu Sukriti. Mas eles não acham necessário proteger as montanhas de Vrindavana. Por quê? Porque eles não têm Sambandagyana. Eles não têm nem conexão com o Senhor Supremo. Então, se você é meu pai e você vai bater em você, o que, como é que eu respondo? Eu vou correr, não? Eu vou tentar te defender. Por que você está falando coisas pesadas sobre o meu pai? Mas você não tem relação nenhuma? Ninguém se preocupa, não é? Isso é um drama que eles fazem. Eles vão, eles vão pregar Rasa tátua para arrancar seu Sukriti, disse si Maharaj, há pouco. Ah, mas eles não vão se importar se estão destruindo os locais de passatempos de Krishna em nome de algum acordo político. Isso é Rasa tátua disse si Maharaj. Quando eu vou a esse lugar, eu não consigo nem olhar para essas pedreiras. Eu fico me sentindo muito pesado estão abrindo buracos e quebrando as montanhas, vendendo pedra de Vrindavana para ganhar dinheiro. Depois disso, você vai reto, continua andando e você vai para Charampahari. e ali tem uma colina muito alta e você encontra as pegadas de Krishna, ali o Senhor ficou sobre uma pedra e a pedra derreteu. E marcou os pés de lótus do Senhor. E tem um lago lá embaixo. E todas as gopis e Krishna brincam nesse lago. E eles fazem uma competição. Quem, quem ficar embaixo d'água mais tempo ganha. E vai ser é o campeão. E Krishna fala, ok, então vamos lá e Krishna é muito, muito inteligente. Quando eles vão todos pulados na água, Krishna fica com a cabeça para fora. Quando eles vão subir, Krishna desce. E ninguém consegue achar Krishna. E, finalmente, quando eles fazem essa competição, por muito tempo, Krishna é tão esperto que ele, uma hora, sai da água e foge dali. E as Gups falam, cadê ele? Há horas e horas e Krishna está embaixo da água. Será que ele afogou? Será que morreu? E elas ficam preocupadas. Elas começam a chorar. Cadê Krishna? Krishna, cadê você? E elas ficam loucas. Cadê? Começa a, a, a mergulhar e, e, e abrir buraco na água para ver se eles acham ele. E Krishna ele é muito esperto. Ele corre em cima da, corre para cima da montanha. Quando ele chega em cima da, da montanha ele vê que as, as, as roupas estão desesperadas. E ele começa a tocar a, a fruta de cima da, da colina. Oh, você está lá? Ele está lá? Como que ele chegou lá? Eles correm lá em cima. E quando ele toca a flauta, todas as pedras ali, elas viram como elas derretem como cera. Essa é a natureza de dane do som da flauta de Krishna. A água se solidifica quando Krishna toca a flauta. E a pedra muda de propriedade, ela derrete. Como se fosse cera líquida. E lá nós podemos encontrar as pegadas de Krishna. E lá tinha um banalibaba. Mas agora eu não sei mais se ele está lá. Então tinha esse baba lá da Bengala. Ele permitia que eu cozinhasse lá. Eu cozinhava na cozinha dele. Eu oferecia ao Senhor Supremo e depois nós tomávamos a prachada. Eu tinha uma amizade com ele. O Maharaj disse que ficou lá um longo tempo. E quando acabava o Darshan dessa região, ele ia até Kamavan. De lá dá para ver a floresta lá de cima. Dá para você ver a floresta de Kamavan diz que é a maior floresta que tem ali. Então, quando eu subi, eu subi pela, pela estrada onde tem a pedreira, eu subo a montanha e desço pelo outro lado, e não volto, porque eu sei qual é o caminho, eu sei os atalhos ali. Então, eu subo daqui, quando eu desço, desço pelo outro lado, e eu sigo um, um, um cânion. Então tem um cânion e uma ruela que fica, duas ruelas que ficam dos lados assim, desse, desse abismo, né? desse cânion. E eu vou ali, caminhando ali, pensando nos Vrajadamas, cantando os Santos Nomes, e continuo andando por ali. E depois, você tem que cruzar algumas subflorestas. ali é mais floresta mesmo. E finalmente, você passa por uma vila e você alcança um lugar chamado onde Krishna fazia a, o escorregador, é uma pedra lisa que tem ali. Pichal significa escorrega. Eu também escorrego ali, porque aquela pedra é muito lisinha, quem fez ela, não sei. A pedra é tão lisa que você senta ali em cima e o João você cai. E você só escorrega ali. E os devotos vão ali e escorregam. Krishna brincava lá, 5 mil anos atrás. Krishna e os cowboyzinhos de Vrindavana, os gopas, brincavam muito ali. É um lugar muito importante, muito sagrado. E de lá você continua. Você vai para dentro da floresta de Kamavan. Se você for caminhar só por, por Kamavan, você levaria meses. Ninguém consegue tomar dashan de tudo. Krishna brincava por tudo ali. Então Maharaj está fazendo esse parikrama a pé conosco, não? Então ele está descrevendo os lugares mais importantes. E de lá, você vai para até Bama Sur Na mesma montanha em que o Senhor Brahma esconde os meninos, os vaqueiros e os bezerros de Vrindavan. É uma montanha, é uma caverna que fica em cima da montanha. Se você cair de lá, se você ficar tonto dali, ali, se a sua pressão <risos> abaixar, você não deve subir lá em cima, não. É bem alto lá. Muitas pessoas subiram lá. E tem uma caverna enorme, onde ele trancou os meninos. Ele adormeceu os gopas e os bezerros e colocou eles ali, o Sr. Brahma. E depois você vai... Tomar o Darshan de Bhajantari. está escrito no Bhagavatam então, sobre esse local. Um lugar onde todos os, caveiros, os vaqueiros dizem para Krishna, Krishna, a gente está com fome. Vamos deixar a, as vacas comerem grama e vamos tomar prachada. Mas eles não trouxeram nenhum prato, é uma aventura. Às vezes eles pegam uma folha. Uma, flor, uma, uma, uma, uma folha de lótus, a folha do lótus. Às vezes eles pegam uma folha de banana, de bananeira, ou alguém coloca comida na pedra, coloca a prachada na pedra. E tem umas pedras como um pote, eles acham, ah, aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, é uma pedra. Mas ali, às vezes, tem pedras que parecem potes, que parecem travessas. Eles tomavam a prachada ali. Então, eles desfrutavam da, da, dos passatempos com Krishna, sim. E esse lugar é o lugar onde Krishna desfruta com. desfruta um passatempo excepcional. Porque eles trazem muitos diferentes então, itens. a oh, minha mãe mandou isso aqui. A gente pode experimentar. Você quer experimentar? Ah, pode dar, Krishna fala. Então as diferentes mães preparam diferentes pratos. As mães dos gopas. Krishna fala, olha, e um menino fala, eu não tenho nada. Ah, não se preocupe, eu tenho bastante. Eu tenho, ó, oh, Krishna trazia ali. Eles se distribuíam tudo, Tomava prachada e desfrutavam. No meio tempo, o que acontecia? Um dia que eu concorro ele, o Brahman vem ali para checá-los. Quem é esse menino? Quem é esse menino cor-de-nuvem? Ele parece ser um tolo. Ele diz que ele tem poderes. Eu ouvi dizer que o Senhor Krishna vem em Brajadama. Será que é esse? Deixa eu testar. E ele pega todas as vacas e os vaqueirinhos. Ele, quando Krishna estava dormindo, ele pega os bezerrinhos. O Senhor Brahma rouba todos os bezerrinhos e os meninos e coloca nessa caverna. É ali que acontece esse passatempo, o Brahma lila. Então, é assim, primeiro somem as vacas. E, Krishna, e os meninos falam, cadê as vaquinhas, cadê os bezerros? Vamos procurar, eles devem ter se perdido na floresta. E Krishna fala, não, fica aqui que eu vou procurar. E está contando que eles estão segurando frutas entre os dedos, um pedaço de uva, uma outra fruta, Krishna pega só um pouco de comida, ele pega iogurte na mão com essas frutas e sai comendo atrás das vacas, ele não acha nada, ele procura, procura fala ué, cadê esses bezerros, cadê as vacas? Quem pegou os bezerros? Será que algum demônio veio aqui, Krishna? Se pergunta. Ah, aí ele volta para explicar para os meninos que ele não achou. E os gopas também tinham desaparecido, os vaqueirinhos tinham desaparecido. A prachada estava ali, alguma coisa tinha sido comida. E toda a gangue de vaqueirinhos de Krishna desaparece. E Krishna olha e fala: O que é isso? As vacas apareceram, os meus amigos apareceram, o que estão E Krishna fecha os olhos. Aí ele enxerga, ah, é um jogo do Brahma, do avô, do vovô Brahma. Será que o cérebro dele quebrou? Então eu vou mostrar uma mágica para ele. Ele sabe que foi o Brahma que fez, mas ele não fica ansioso. Ele vai manifestar todas as vacas, todos os bezerros, todos os vaqueiros de dentro do corpo dele. Ele põe Sridama com uma roupa vermelha do jeito que ele estava. De dentro do corpo de Krishna, todas as vacas saem. Krishna já era os gopas, não? Eles eram expansões do, do Krishna, então ele reproduz essas expansões por um ano inteiro Krishna brinca com eles e as mães não sabem que meu filho desapareceu. Ninguém realiza que é Krishna. Esse tem uma razão secreta para esse passatempo. Porque todas as mães de Vrindavana, todas as mães dos Gopas, elas queriam que um dia elas fossem mãe de Krishna. Se um dia eu pudesse tratar Krishna como meu filhinho. E pudesse colocar ele no meu colo, encher ele de beijinhos. Mas eu não posso fazer isso porque ele é o filho de Yashoda. Como é que eu posso levar ele para minha casa e cuidar dele? Mas todas elas desejam sempre ele. Ah, se eu pudesse cuidar de Krishna como meu filhinho. Então, que, para realizar o desejo das golpes das mães, Krishna agora toma a, filha de todos, toma a forma de todos os vaqueirinhos. E ele volta para casa, volta para Vrindavana, ele sai ali do campo de, onde as vacas estavam pastando e ninguém sabe que todos os bezerros são Krishna e que todos os meninos são Krishna. E as mães, porém, sentem alguma coisa excepcional. Todo dia elas vão pegar os meninos e beijar, mas dessa vez elas abraçam os meninos mas elas sentem um, um poder, um magnetismo. Elas não conseguem parar de abraçar os filhos. E os mesmos meninos, eu beijo ele todo dia. E por que, que eu estou sentindo isso? Porque é o próprio Krishna. Krishna vem na forma deles. E Krishna preenche o desejo de todos os Vrajavasis. Ele fica na casa de todos por um ano inteiro. Ninguém sabe que é o próprio Krishna. Até as vacas, elas veem aqueles bezerrinhos porque as vacas ah, estão sempre cuidando dos bezerros, mas passam um ano inteiro, elas têm outros bezerros e elas ignoram os bezerrinhos novinhos e ficam, continuam tratando dos bezerros do ano passado, porque, porque é Krishna. Elas correm para dar leite para o bezerro do ano passado, que já está grandinho. Isso não acontece, isso não existe na natureza. Porque a mãe sempre cuida do bebê mais novinho, mas elas fazem isso e ninguém entende por quê. O que está que acontecendo? Contra a natureza é isso. Um dia, na área de Govardhana, as vacas estão pastando na montanha. E Krishna e Balarama Estão brincando and, aí em Giriraj, com day, os bezerros. Um dia Balarama, Balarama assiste Balarama. isso. O que é está que acontecendo? Uma, uma, uma, uma, uma vaca, não uma só, todas? All. They all to run, elas tá, elas veem os bezerros do ano passado yeah, lá longe. Baby. E elas corre, correm na direção deles the e deixam os bebezinhos, bebezinhos, bebezinhos, bebezinhos pequenininhos, yeah. os bezerrinhos para trás. That's e Balarama fala, que that's isso? That's that's that's that's that's isso é, uma, isso é uma aberração da natureza, isso não pode estar acontecendo. Isso não existe, Balarama fala. Por que elas estão correndo na direção dos bezerros do ano passado, que já estão novilhos? Balarama não entende. Balarama fecha os olhos e começa a enxergar. Ah, são, eles são Krishna. Krishna está em todos eles. Eles não são bezerros, é Krishna. Krishna está um ano inteiro me iludindo, Balarama percebe. Por quê? E Balarama descobre que, que os vaqueirinhos todos são Krishna. Balarama toma um susto e fala: Meu Deus, Krishna, por que, que ele está fazendo isso? Como é possível? Então, a razão secreta foi descoberta. O senhor Brahma é a personalidade principal por trás desse, dessa situação. Nós não podemos dizer que ele é culpado porque ele é meu guru, mas ele é a razão principal por que acontece essa situação. Ele cria isso. E o que acontece? O senhor Brahma fica inquieto. Ele fala, meu Deus, deixa eu ver. Quando ele volta, ele fala, de onde saíram os gopas eu peguei eles e coloquei eles dentro da caverna e ele checa a, a, a caverna. A caverna, eles estão ali dormindo. Ele fecha aquilo de novo e volta. que isso? O Sr. Brahma disse, é uma mágica, um milagre. Como que eles vieram aqui? E são idênticos. E o Brahma fica tonto. Deixa eu ver o que está acontecendo. Quando o Sr. Brahma se concentra, ele começa a ver que todos são Krishna. Ele fala, oh meu Deus, eu cometi uma ofensa. Aí ele cai em si. Ele vem e se, e se, se presta reverências aos pés de Lótus do pequeno Krishna. Ele diz, por favor, me perdoe, Senhor. Eu cometi uma longa parada, uma parada tremenda. Ele faz uma oração longuíssima, lindíssima, e pede perdão. Por favor, me perdoe, por favor, ele E finalmente, o Senhor Krishna vai dizer para o Brahma, nunca mais faça isso. A mesma coisa que Krishna diz para Indra, não seja audaz dessa maneira. Não, não ouse mais fazer isso. Obedeça o meu desejo que você será abençoado, ele diz ao Senhor Brahma. Dessa maneira o Senhor Brahma descobre. O Senhor Brahma está olhando para todos os lados, ele vê Krishna. E o lugar onde isso acontece é chamado de Choma. Eu vou explicar depois. Agora nós estamos em Kamavan, na floresta de Kamavan. Então, nós vamos parar hoje aqui. É o lugar onde todas as vacas e os, e os meninos foram abduzidos pelo Sr. Brahma. Um ponto vital eu esqueci, esqueci de dizer. Qualquer tipo de problema na sua vida o Guru pode resolver, está escrito nesse verso. Amanhã discutiremos sobre isso. Qualquer tipo de dúvida o Guru pode cortar, mas você precisa ser sincero.